faquinha Blue Jam que eu comprei alguns meses atrás, a famosa Karambit Case Harnett competitor 442 é o seguinte, tem colecionadores interessados nessa faca, estão me mandando ofertas, tentando comprá-la, e sempre que eu vou fazer alguma decisão, eu converso com vocês, eu li alguns comentários em um dos últimos vídeos, pedindo para que eu dissesse pra vocês aqui no canal, quais seriam meus planos futuros em relação a skins de CSGO, e essa daqui foi uma das minhas últimas grandes compras, né, essa Karambit Case Hard que tá entre as melhores carambites do CSGO Só que agora chegou a hora de tomar uma decisão Porque me ofereceram outra carambit por ela Me ofereceram uma carambite com um pera ainda melhor numa troca Que eu tenho que pensar e tenho que decidir rápido Porque na realidade tem duas pessoas tentando comprar essa faca ao mesmo tempo Um é um colecionador chinês O outro é esse novo colecionador que chegou recentemente aí na cena comprando um monte de sticker Vou deixar o vídeo indicado aí pra vocês E resumindo, tá? Essa carambite que eu tenho não é a melhor carambit Blue Jam do CSGO Hoje já é uma faca que tá valendo mais de meio milhão de reais. Eu paguei bem mais barato, né? Em questão de alguns meses. Oito meses, pra ser mais específico. Essa faca já teve um aumento de preço aí perto de 50%. Bom, ontem foi vendida uma faca muito, muito cara. Eu descobri por meio do Twitter. E sempre que acontece uma venda, os colecionadores geralmente ficam com FOMO, que é Fear of Missing Out. Sempre que uma carambit blue jam é vendida acima do preço que ela tava sendo vendida antes, vários colecionadores high tier ficam com medo de perder a chance de ter uma carambit blue jam em seus inventários, porque a gente tá falando de um item muito exclusivo, muito mais exclusivo até do que uma K661. Se liga só, galera. Descobri que ontem foi vendida essa Karambit 387. A 387, pra quem não tá ligado, é o melhor pattern de Karambit do mundo. Enquanto que a 442, por alguns, é considerada o segundo melhor pattern, por outros é considerada o terceiro melhor pattern. De qualquer forma, se liguem só, essa daqui foi a faca vendida ontem. Animal, velho. Animal, não tem o que dizer. Tem um float um pouco maior do que é a minha Karambit 442 Mas essa é a legítima top 1 Pattern top 1 387 Com 100% de azul na faca Eu já vou colocar ela dentro do CES tá? Antes eu queria só mostrar aqui Que esse foi o comprador da faca tá? Float 0.40 Porém eu tenho uma coisa para dizer Aparentemente essa Karambit 387 Com esse float aí bem desgastada É duplicada Eu vou checar isso agora para ter certeza tá? Mas de qualquer forma O comprador Thomas Tum mandou muito velho, comprou aí a 387 ele tava falando aqui no dia de ontem que o preço tava 650 mil yuan que significa 124 mil dólares ou então pra gente 507 mil reais e ele disse aqui né, carambit 387 duplicada mano até então eu não tinha certeza se essa faca era duplicada ou não, mas a gente vai checar agora, antes deixa eu olhar em game essa faquinha dele inclusive o cara mandou muito aqui no kit velho, carambit 387 com luvas Vice. esse kitzinho da Carambite. Beech 387 com as luvas vai tá cada vez fazendo mais sucesso. E se liga nessa faca, manos. Mano, muito irado. Deixa eu pegar aqui a luva dele também. Tá aqui. Nossa, o cara tem uma Vice perfeita, mano. É um kit de aproximadamente 600 mil reais que eu tô segurando aqui na minha mão, velho. Top pra caramba. E aparentemente, galera, essa 387 tá valendo menos que a minha 442. Vocês acreditam? Porque eu acabei de receber uma oferta que bugou a minha mente. Eu vou contar ela pra vocês. E nós temos o vencedor!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 Galera, fiz a minha busca, realmente, velho, realmente, essa faca foi duplicada uma, duas, três, quatro vezes, mano. Tem uma 0.44 que também foi duplicada, velho. Ou seja, tem essa 0.44 aqui, duplicada duas vezes, e a 0.40 é uma das mais duplicadas, mano. Tem uma, duas, três, acredito que quatro cópias dela. Pô, isso me faz pensar que realmente Carambit Blue Gem não duplicada, no momento, tá escasso, né? Tá escasso. Eu recebi uma oferta muito louca. Acabou de aparecer aqui na minha Steam um cara interessado em pegar a minha 442 em troca da 387 duplicada dele. Eu não tenho certeza ainda qual seria o valor de uma faca, qual seria o valor de outra faca. Só sei que, cara, era uma meta minha conseguir uma Karambit Blue Jam, né, pro meu inventário. Desde que eu bati essa meta de conseguir a 442, que é uma faca muito insana, né, mano? Realmente, pô, é uma faca sensacional, velho. Mas desde que eu bati essa meta, eu comecei a pensar, porra, qual que seria a próxima faca pro meu inventário, né? E não tem outra, a não ser a 387 Só que, aí que tá, mano A minha faca tem um float de 0.28, se eu não me engano É, 0.28 Eu queria uma Carambit 387 que tivesse um float similar ou menor Existe também a Carambit 888 Que tá com uma especulação chinês há um ano Essa faca tem um float muito bom, 0.12 Tem gente que considera esse daqui o segundo melhor pern Tem gente que considera esse aqui o terceiro melhor pern Eu fico meio dividido Só que, em questão do float, realmente é a metade do float da minha faca ela não tem nenhum detalhe dourado, né? Ela só tem a ponta ali da lâmina um pouquinho vermelha e uma manchinha vermelha também ali do meio pro final da faca, né? Muito insana também, mano, muito insana. Essa daqui seria um bom upgrade. Mas a faquinha que eu queria mesmo, mano... Bom, vou ter que revelar aqui logo, né? É a melhor da melhor da melhor, né, mano? Eu quero ser o melhor do melhor em tudo, então eu também quero ter a melhor da melhor faca, que seria a Karambit 387 Factor New, única no mundo. Só que aqui, meus caras, nós estamos falando de uma faca de 10 milhões de reais, mano. 10 milhões de reais, tá? Tem uma... Eu gastaria, gastaria, se eu tivesse 100 milhões de reais sobrando, eu gastaria 10 milhões de reais nessa faca. <risos> é uma parada única, né? A não ser que alguém drop outra dessa, né? Mas mesmo assim, não, não deixaria de valer menos, não. Acredito que continuaria valendo esse mesmo valor de 2 milhões de dólares, mano. Que, basicamente, é muita grana. Caraca, velho. Olha essa cara de 387 Factory Por enquanto, não tem condições. A não ser que vocês deixem muito like nesse vídeo, se inscreva e tal. Vai que o YouTube divulga aí. Bate 10 milhões de views eu ganho muito dinheiro. Eu ficaria feliz com uma 387 com um float um pouquinho maior do que essa. E, aparentemente, existem duas opções aqui pra eu ir, né? A zero 0.16 e a 0.30. Porque essa 0.30967 tá no inventário do HFB, né? Que tá banido por enquanto e tal. Então, assim, possivelmente dá pra eu tentar pegar essa 387 com o float 0.30, que é praticamente o mesmo float da minha faca. E fica muito bonita em game. Quero que vocês comentem o que vocês acham da 387 float 0.30. E tem uma outra faca que eu andei olhando aqui no inventário do cara. Tá dois anos no inventário dele. Que tem o float 0.16. Aí sim, já estamos falando de um desgaste mínimo, velho. Única com float aí perto de Factor New, né? Na verdade, isso aqui é Field de teste 0.16. Bom, bem perto de Minimal Wear. E essa daqui, na minha opinião, seria a segunda faca mais cara do CSGO, mano. Já fica mais bonito que a 0.30. Caraca, agora que eu vi essa faca, não tem como dizer, mano. Bom, eu acho que a Factor New tá muito longe dos meus planos. Mas essa 0.16 pode ser que esteja um pouco mais acessível. Então, assim, vou fazer a minha parte aqui, né, mano? O cara tem skin pra caramba. Aparentemente é um colecionador da China. Nossa, ele me aceitou, mano. Ele me aceitou na Steam, eu vou ver se eu consigo falar com ele bom, de qualquer forma, galera, eu fico com um pouco de receio de vender a minha Karambit Blue Jam e não comprar outra Karambit Blue Gem. mas, pô, a gente tem que ter metas na vida né, e eu acho que a minha meta acaba de ser atualizada com sucesso, velho essa faquinha que eu tô olhando aqui, 387 float 0.16 mano, mano, eu achei absurdo, achei essa faca absurda, mano. bom, vamos lá galera, dica nos comentários o que vocês acham que eu devo fazer ou não, aparentemente, o que o cara quer me oferecer aqui, uma outra 387 duplicada, com float bem mais alto que é a minha faca pela minha 442. Isso é bom porque, aparentemente, essa faca acabou de subir muito de preço, né? Então os caras estão querendo vender, estão querendo trocar. E possivelmente essa minha 442, por não ser duplicada, possa estar tá custando mais do que a 387 duplicada, mano. Agora eu fiquei muito interessante em descobrir um pouco mais desse mercado. Vocês não noção, estou começando a aprender chinês. baixando os aplicativos tipo WeChat da China para começar a conversar com os colecionadores chineses e entrar em grupos exclusivos, tipo o grupo da 661 que eles têm, mano. Que só pode entrar com colecionador que tem 661. Por hoje, eu vou ficar com a minha cara. Na Bit 442, a não ser que o cara mande uma oferta assim muito insana. Como eu falei, tem dois colecionadores interessados, né? Um tá querendo pagar ou em dinheiro ou em Dragon Lore e o outro tá querendo pagar em faca Blue Gem. Então, mano, sei lá o que eu vou fazer, velho. Só que eu precisava mostrar aqui pra vocês um pouco dos meus planos e tals, né? Em questão de AK-47 aqui e tals, eu acho que eu já atingi a AK dos sonhos. Agora a gente pode ir atrás também de M4A4 com quatro Titans, mano, ou M4A1S com adesivos insanos. Existem poucas M4A1S com quatro Titans, sei lá o que eu vou fazer, mano. Depois de pegar essas duas skins aqui, os meus padrões de skins mudaram um pouco. Então agora eu tenho que analisar bem o que eu quero fazer aí com o meu inventário do CSGO. Galera, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Acompanha os vídeos que eu tô postando, tá? Várias informações legais pra vocês, vários shorts. No último shorts eu tô fazendo um sorteio também, então eu recomendo que você passa lá, porque é de um adesivo bem bacana. A gente se vê lá, tamo junto. Falou!